presença de, de tanta gente, a sala cheia, vamos tentar tirar partido desta conversa que é uh, a última sessão do Folio Autores e que não por acaso é sobre o corpo. Uh, de que não é um acaso porque o corpo é de facto uh, o lugar último e primeiro onde tudo acontece. E também porque o corpo, de que vamos falar sobre tudo, mas não só, já combinamos que não será só sobre isso, é o corpo tal como foi vivido e sofrido durante a pandemia. Um, a pandemia vai ser um assunto uh, incontornável nesta questão do corpo, especialmente porque há dois anos que esta doença estranha e desconhecida tomou conta uh, das nossas vidas e, e que as conversas todas giram em torno delas, não é?